Olá pessoal, hoje eu estou aqui para esclarecer alguns casos de intercorrências na camuflagem de olheiras. Vamos desmistificar algumas intercorrências que acontecem no procedimento de olheiras e você vai entender e saber muito bem sobre isso. O primeiro fato e um dos mais importantes É quando o profissional não é qualificado Primeiramente, ele tem que dominar a colorimetria Não adianta ter vários cursos, vários diplomas Com os melhores profissionais Porém, não dominar a colorimetria Porque não vai obter os resultados ideais Então é muito importante ter esse domínio Que é através da nossa técnica estreitinha que a gente tem E além disso também, aprender a regular a agulha de maneira certa, e o segundo fator primordial são os cuidados pós-procedimentos que tem que ser seguido restritamente pelo paciente. O que o paciente não pode fazer? Utilizar maquiagem logo após o procedimento, não pegar sol, piscina, praia durante o período de cicatrização. Você seguindo tudo isso certinho vai culminar para o um melhor resultado para o seu procedimento.